Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha Em mais um vídeo pro canal E hoje, começando o domingão de manhã já, né Rapaziada, já tá até pronto, ó. Olha, ó o rapaz destruidor de balança já Fala pra mim Se vai aguentar agora essa balança de jeito aí. Aguenta Aguenta, olha só que grossura que ficou essa balança Não Olha só, será que aguenta esse reforço? Pessoal, só lembrando também Que a gente tá com uma parceria lá com os Meninos do Sertão Arroba Meninos do Sertão lá do Instagram Segue lá, pessoal lá de Irecê, Bahia Segue lá pra vocês verem Rapaziada, é top, hein Continuando aí com o vídeo Começando mais uma trilha. Domingão já foi trabalhoso, como vocês viram anteriormente. Aí nós montando a, a cabritinha do velho. Tá tudo com cobra e é barra. Aí juntamos a rapaziada aí. Agora nós vamos dar um balão aqui, tentar fazer aquele caminho lá. Aquele dia essa moto deu problema. Vocês lembram, né? Que pulo, Pessoal, agradecer de coração aí, ó. Aos 500 inscritos que a gente chegou essa semana. De coração agradecer. E cada vez a família TGS na trilha tem aumentado. Cachorrinho bravo, moço. O povo tá tudo animado. Frango. Quase matei o frango, velho. Rapaz céu. Julião, vida louca Brancão, monstro, aí, monstro! Ah, RM125 com motor de tornado. Esse gosta de acelerar. Olha só, tatu tá com cobra, rapaz! O vento tá louco! Segura o agora suspensão nova. Aí o Maciel. Aí o Zicão. Ah, Zicão. Hoje, se Deus quiser, nós vamos sair naquele eucalipto, hein? Olha o Xandeira aí, ó! Ah, Xandeira! Olha o Xandeira de pneu novo, é outra vida, hein, Xandeira? Olha o barril! Agora vamos descer aqui, aquele caminho que a gente fez aquele dia, que tivemos que voltar puxado na corda aí, o Xandeira. E hoje, se Deus quiser, a gente vai sair naqueles eucalipto lá. Eu vou mostrar os três eucaliptos pra vocês. Uma limpezinha de carburador na XT zona hoje. A bichinha já ficou redonda. Ó, Tatu com cobra, balança reforçada, balança de titânio. Foi encomendado lá o esqueleto do Wolverine pra colocar aí na balança do velho. Que o velho é destruidor de balança. Como diz aí o nosso inscrito aí, companheiro aí. Cupim de balança. Esse velho é barra ah, eu venho, vai jogar barra. Vem, mocinha, venha Venha Nossa oh, o caiu ali Ô, oh, aconteceu aí, velho Ai, meu Deus O que aconteceu aí? Ô, oh, louco, meu Bah, caiu um capote aqui Aham Mas como é? Lá vem o Zicão e o Zicão atravessa, Zicão. tá passando com pressão. Vem devagar, não aperta o freio. devagarzinho não aperta o freio. Eita! Vai reto aí. Vai, vai, vai, vai. Vai reto, não aperta o freio. Não aperta o freio. Mas não aperta o freio. Vai, pode ir! Primeirinha, vai! Opa, opa! Segunda vez! Bota aí! Borda de ré, vai guardar! Vai guardar! Isso, guarda de ré. Vira, guarda mais um pouco de ré. Vira pra lá e sobe ali, ó. Vai, ou vai. É desse jeito mesmo. Vamos lá. <risos> Eita! Ah, oh, não aguentou, deitou! <risos> Eita! Ergue, ergue, ergue, ergue, ergue, ergue. Caiu, levanta, caiu, levanta. Tô triste, Tá ah, logo. Olha a situação, rapaz eu, eu achei que ele ia virar de costa Eu achei que ele ia virar de costa, cara Aí Eu achei que o senhor ia vir por aqui, pai ó. O logo não deu Doi capote em menos de 10 minutos Você vê que ela vai erguer perto de embreagem e freio Achei que ia pegar eu. Caralho, eu não sei se pegou, mas que eu, eu achei que ia vir Brasil de mim, cara. Eu saí correndo à frente. Meu Deus do céu. Aí eu vi que eu tenho medo, meu. Rapaz do céu. Mesmo esquema. O que, que foi isso? O que passou aí agora? Rapaz eu do céu, o que, que foi isso? Passou mesmo? Passou esse meu pé Nossa, velho Tô brincando. O que aconteceu aí? A bota ficou mais forte, daí derrubou <risos> a gente Eu avisei, né? Olha só que balança é, reforçada, meu Deus do céu Faz assim ah, é. mãe, fica, ah, bravo. Contra, fica contra a luz que vai aparecer no, Vamos ver o tamanho da coroa do Ravai Vamos ver o tamanho Olha o tamanho da coroa, Thiago! Olha o tamanho da coroa do Ravai Olha o tamanho da coroa a coroa, vai! <risos> Cadê a coroa? a coroa? É dentadura. Ah, é dentadura. Tá ah, tá é, é ponche? Ah. Vamos acelerar, né, depois desse, desse susto que foi de inclinação do velho. <risos> aqui velho, graças ao nosso bom Deus, hoje foi tudo se si, filé, rodou tudo certinho, rapaziada. Cá estamos nós, que nosso parceiro Zico acabou de furar o pneu, eu já, tava furado, eu já tava furado e tava terminando de murchar, agora foi ali no... Nos companheiros aí no meio da estrada e ver se tem uma bomba de encher. Xandeira, rapazinho, que tá jogando terra na cara de todo mundo com esse pneu novo aí. Nossa! Nossa. Conhece o, o, o primo o zai Vermelho? Talarica? Tá é! Oh. Uma Olha eu de aí, ó, tô com cobra aí. De novo de sistema de design. De design de papai pular empinador de motinha. Decaído, doido de barro. Deus do <risos> eu, eu não consegui gravar. <risos> não! <risos> não, não. <risos> <risos> viu? Não pegou ele caindo no primeiro capote, cara, porque eu olhei pra trás e só vi ele deitado na frente, cara. Eu só vi na que tava levantando, no meio. cadê o Tony, é, assim, Vou O vai vou passar, né, bem. Ah, ô, ô, conhece, ô? É, conhece o. Babalu? o babalu? Conhece? Conhece, conhece, vai fora, ô. Tá babalú tá babalhando. Ô, Chá, Você viu o tanto que o meu capacete? É novo, ele tá perdendo um pouquinho, tá machucando. Tá machucando? Cara, eu não sei quem é esse babalú mas eu vou tá colocando aqui do lado pra ver o que, que é esse babalú que estão falando, né? Nada mais gostoso que um babalú banana. O chiclete cheio de sabor É, Cheio coloca aquela musiquinha, procura a internet. Nada mais gostoso que um babaluba né? tá, O chiclete cheio de sabor Eu vou ver Olá, oh, lá vem o Zicão Olha o Zicão fazendo curva Não tem? Então vamos torar o pau na frente então Puma Opa, opa, opa, opa, nem que dance, nem que dance <risos> Aconteceu aí, é, vai, Vou ter que limpar aqui pra vazar. Tem um toco aqui. Vem aqui dá uma mão. Grita um lá. Pera aí. Vou passar aqui. Vem, branco. Vem, branco. rapaziada todo mundo aí é, vídeo ou é, foto? Fazendo foto? é foto é foto é foto videogal video <risos> O que você tá... tá sujo aí, ah! monstro? Sujou um pouquinho hoje, não? Uhul! Meu Deus do céu! Rapaz, aí o velho lavando a bota no bicão água Columizar água lá em casa Pessoal, você que tá assistindo o canal Quer ver assim, mais interatividade Saber o que eu tô fazendo durante a semana aí Sobre o canal, sobre o meu dia a dia Conforme for eu vou fazendo Segue lá na, no Instagram @tgsnatrilha TGS na trilha E também no Facebook tem a página do canal @tgsnatrilha TGS na trilha também Siga lá, tá tendo a promoção da camiseta Dia 28 agora, já tá próximo Vai ter o sorteio, você não vai é querer ficar de fora, né? né? <risos>